Saudações a todos, bem-vindos à Taverna. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um primeiro guia de combate, tudo o que a gente pode fazer para melhorar situações delicadas de combate. Eu estou aqui, meu povo, num cenário conhecido de muitos que já jogaram, essa Early Access, que é a entrada das ruínas. A gente tem quatro inimigos aqui. Tá bom, e eu tô aqui com o meu personagem e com o Gale, tá? Mas a princípio, gente, eu vou usar apenas o meu personagem, então vamos lá. A primeira dica é olhem a diferença entre um ataque é, não furtivo e furtivo. Eu tô aqui, não estou agachado, então eu tenho um ataque aqui. Que 75%, observem ali na esquerda. Olha a diferença agora quando eu fico furtivo, passa para 94%. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês é usem o ataque furtivo sempre que vocês puderem, mesmo que você não tenha a vantagem do, do, do rogue de dar um dano a mais por ser um ataque furtivo, usem a seu favor, tá? Então a segunda dica é, observem aqui pessoal, o seguinte, eu vou aproximar aqui dessa janela e vou mostrar para vocês aqui outra diferenciação, vou tirar o modo furtivo, eu estou segurando o Ctrl, tá pessoal, para aparecer as opções de ataque, então por eu estar em high ground, eu também vou ter alguma melhoria no meu percentual de chance de atacar, então você tem que buscar sempre o high ground então, outro ponto vamos afastar um pouco e vamos atacar de novo ó. olha que a gente estava com mais de 80% e agora a gente passou para 65% por que isso pessoal? tá vendo a faixa branca no chão? é porque eu estou fora do range de ataque, eu estou além da distância mínima para ter um acerto mais facilitado então o ataque de longe demais também prejudica a sua chance de acerto tá próxima dica pessoal eu quero mostrar aí nós já vamos começar aqui o, o nosso ataque efetivamente aqui contra essas esses quatro personagens aqui vocês precisam observar quando você estiver travando uma batalha o que, que o cenário tem para te trazer de, de diferenciação. Então eu tô aqui em umas ruínas, certo? na entrada de uma ruína. E se... Tá vendo esse bloco logo em cima do personagem? Se eu atacar a corda que segura eles, além de que eu tô fazendo um ataque lá da janela, gente. O cara não tá me vendo. Observe o que que vai acontecer. Ó, então, Acabou, gente. Menos dois. E ninguém sabe que eu estou ali, ok? Então vamos aguardar aqui, porque eles vão investigar o que está que acontecendo, tá? Eu estou com medo dele ver o Gale aqui, Vem cá Gale Esconde. Vamos ficar aqui, vamos pegar o nosso personagem, vamos esperar. Outra dica importante: você segurar o Shift e você vê o campo de visão do inimigo, para onde ele está olhando. Tá vendo, pessoal? Tô segurando o Shift. Isso tem uma utilidade muito grande. Certo? O, o, o nosso inimigo está investigando o que, que ele vai fazer, eu vou ensinar para vocês agora o ataque surpresa, eu vou esperar um pouco, senão eu vou editar o vídeo aqui para não ficar muito longo essa dica, tá? eu quero que ele volte lá para o local de origem dele, ele está voltando, então vamos esconder para não correr risco, certo? a gente pode ir acompanhando o campo de visão dele, tudo certo, pronto gente vamos voltar aqui ó sempre procure áreas escuras tá então vamos atacar agora como o meu tem ataque furtivo vou usar o ataque furtivo achei que ele olhar gente achei que ele olhar ele me viu só que só que eu tenho a característica de... De... De... De... de andar furtivo né então eu consegui passar no teste cuidado com isso tá gente vamos deixar ele voltar na que ele voltar eu vou atacar ele, tá, vamos selecionar aqui, atacar, beleza, 94%, olha lá, the enemy is surprised, o que que acontece gente, quando você pega um inimigo de surpresa, é, vai ser decidido o round em que as coisas acontecem, só que eles foram pegos de surpresa, certo, então eu posso dar mais um ataque, beleza, Deixa eu ver aqui porque que eu tô só com 65%. Vamos, vamos nos movimentar para um lugar melhor. Vamos ver se a gente consegue esconder. Escondemos e vamos atacar. 88, tá vendo a diferença, gente? Pronto, acertamos. Agora o que, que nós vamos fazer? Vamos nos movimentar aqui para a gente não ser visto, certo? pronto ó foi a vez dele por que que não foi a vez desse cara aqui? Por que que ele não fez nada porque ele foi pego de surpresa gente ele não pode agir né, nessa nesse momento certo então o que que eu vou fazer aqui ó eu vou usar o dash aqui eu vou me movimentar para cá para que isso gente vocês vão entender vamos atacar ele aqui certo? Acabou. Vai vir um mago, ok, não tem problema, ele vai me, vai me atacar, beleza, vou acordar. O que, que eu faço agora, gente? Vamos chegar próximos, tá? Outro ponto, pessoal, observem aqui ó, 80%, eu vou, eu vou me movimentar para as costas dele, Vamos, vamos movimentar aqui. Deixa eu ver se já. Aqui, ó. Tá vendo? Só pelo fato de eu me movimentar pras costas dele e ele já toma 96%. Olha lá, backstab. Ataque, ataque nas costas, né, gente? Ele tem 10 de vida. Vamos tentar aqui. Como a gente mata? 5. 2. Era uma chance da gente morrer? Sim, mas vamos lá. Poderia ter tomado a poção antes, né, pessoal? Alguma coisa do tipo. Passa a vez. Não tem o que fazer. Por que, que isso aconteceu, gente? Outra coisa. O mago, quando ele está próximo de você, ele tem dificuldade. Ele está ameaçado. Ele está numa, numa posição de ameaça. Se ele soltar uma magia de perto é mais difícil dele acertar, o fato dela tentar sair, isso causa para ela um ataque de oportunidade, ela está saindo de uma área que está sendo ameaçada, e aí você acaba por acertar o inimigo, tá? Eu vou fazer um corte aqui porque eu quero mostrar um outro, uma outra dica para vocês importantíssima, tá? Então vamos lá, bom gente, uma outra dica que eu esqueci de dar para vocês é o seguinte, quando você quer fazer um ataque surpresa e, e ainda a, a batalha efetivamente não começou, tem duas dicas importantes que eu preciso dar para vocês. Primeiro, lembra de separar os membros do time. Por que disso, pessoal? Observa uma coisa que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Eu vou colocar o, o, o Gale junto comigo aqui. Eu vou pular com o meu personagem para cá, ok? Então, teoricamente, o gay tem que me seguir. Olha o que acontece, gente. Tá vendo? Ele vai adiantar um, uma... <risos> tá vendo? Ele, ele vai tentar me acompanhar, só que a inteligência artificial não vai usar o pulo igual a gente usa. Então, essa é uma das dicas. Lembra de quebrar a corrente entre os membros do, do time, tá? Vou, passar, vou cortar aqui e vou te dar outra dica. Gente, a próxima dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, você também, quando você vai fazer o um ataque surpresa, se você preferir, você pode apertar o espaço e aí ele vai começar aqui, ó, o, o modo de turnos. Mesmo que a batalha não tenha começado, você vai tratar o jogo dessa forma. O que que isso leva em consideração? O que que isso é melhor, gente? O tempo vai ficar congelado. Então, isso ajuda muito que você não corra risco do, do game continuar a movimentação. Por exemplo, aquele personagem aqui, aquela hora, ele veio pra cima da gente e a gente nem notou. Sorte que eu passei no teste de furtividade e não fui visto por ele. Se eu tivesse num, num, num momento de turnos, isso não, provavelmente não teria acontecido, porque eu ia ver que isso ia acontecer, certo? Observem que eu dei o tiro aqui, ó. Vou, vou passar o meu turno. Ó. Espaço, espaço. Aconteceu um fato no turno, e agora vai parar, certo? Então, assim tem esse lado positivo. Eu vou agora mostrar para vocês uma outra dica. Bom, gente. A próxima dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte, eu voltei aqui no momento em que eu pego o inimigo de surpresa, tá? Então eu vou dar um outro ataque nele, vou chegar mais perto. Vou dar um ataque de perto, vamos ver se ele vai morrer, se ele não morrer... Tá, se ele não morresse, gente, o que eu poderia fazer nesse momento aqui que é muito legal? Eu posso usar o shove, que é empurrar, né? Então olha só, gente, eu ia fazer isso aqui com ele, jogar ele lá para baixo, certo? Como eu não tenho mais movimentação, eu vou chegar um pouco para trás, é a vez do, do mago, ele foi pego de surpresa, tá? Bem provável, gente, que ela vai tentar um high ground aqui. O que, que eu vou fazer? Lembra, gente, de usar sempre essas ações bônus. Tem muita ação bônus. Ó. O pulo, é o, o dip, jogar. Eu vou jogar um item que vai atrapalhar ela a poder é, subir para o high ground. ok? Então, vamos jogar aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês interessantíssima ok ela passou no teste, não caiu não tem problema nenhum eu não tenho mais ataque, tá gente porque essa aqui é uma ação então o que, que eu vou fazer, eu vou me esconder para ela não usar o ataque dela em mim, o que, que eu vou fazer agora eu vou pegar o Gale e vou vir aqui tá, vamos ver se a gente vai conseguir acertar a magia nela lá eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Observem o seguinte, gente. Aqui é uma é uma área agora inflamável, certo? Então, observem. Olha, ele entrou na batalha. Vamos subir aqui. Deixa eu ver se dá para ele subir. Não sobe, não. Vamos passar o turno. Passa o turno deixa ela. Como vocês viram ali, gente, ela conseguiu sair dali. Então, eu vou repetir aqui o processo porque eu quero mostrar isso para vocês, tá? Vou jogar aqui mais uma latinha de óleo. Aqui. Ela vai tentar e acertar magia, tá? É fato. Vamos tentar, vamos ver se ela vai passar. Eu passei a vez do meio. Ótimo, ela está exatamente onde eu gostaria que ela estivesse. Vou passar só para só para vocês verem. Observem que legal. Oh, gente, sem querer eu tirei a magia aqui, meu Jesus Cristo. Pronto. Olha que legal, cara. Olha que interessante. Pronto. Pega fogo aí. Então aqui, ó, a gente já está praticamente morta. Vamos usar aqui um ataque de longe. Eu estou usando um ataque de, de, de perto Então é o seguinte, gente Você pode tratar o, o combate de uma forma muito mais fácil Muito mais amigável para você Só que você tem que gastar um tempo estudando o seu cenário O que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer O que, que tem a meu favor, o que, que não tem E por aí vai Beleza, gente? Espero que essas dicas de combate... Eu vou trazer mais algumas dicas depois, porque tem dicas que só servem em ambientes escuros e tudo mais. E eu vou trazer para vocês depois, tá? Um abraço, saudações, até a próxima.